meus amores hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui oi mãe oi filha oi meninas eu sou maria da conceição sou mãe da carol dias hoje ela veio trazer uma dica muito bacana para as mulheres que sofrem da menopausa com calorão irritação enfim com esses sintomas que são péssimos ah não filha eu graças a deus já me livrei desse problema com esse produto maravilhoso que é o Max Amora. Então você deu adeus para os sintomas da menopausa mãe? Ufa dei sim filha, eu uso Max Amora que é um produto natural à base de amora branca que tem os mesmos benefícios que a isoflavona. Ah eu lembro mãe, o sufoco que você passava era terrível né? Hoje, há três semanas, tomando o Max Amora, eu sou outra mulher. E o bom é que o produto é registrado pela Anvisa. E eu tô muito satisfeita com o Max Amora. E quem quiser saber como amenizar os sintomas da menopausa com o Max Amora, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem, tá bom? Beijo!